Bom, tropa, após toda uma campanha do Dilma dizendo que o Bolsonaro usava o orçamento secreto, que nem é mais chamado assim pela mídia, o mesmo está oferecendo 60 milhões desse orçamento para que deputados retirem suas assinaturas dessa CPMI. Qual que é o desespero de tudo isso? Por que vocês acham que tem tias e tios do Zap sendo soltos nesse momento? Imagens que viralizam nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, no TikTok, de pessoas que não lembram criminosos, periculosos, gritando qualquer coisa de ódio. Não. São tias e tiros do Zap. Esses são os terroristas do Brasil. Não cola simplesmente. O Dilma no passado, tinha toda a mídia podre do seu lado. Lá em 2003 até 2011, nem se falava de internet. YouTube era ali uma plataforma com vídeos estranhos de pessoas estranhas, onde tudo podia ser postado no YouTube. Menos duas meninas se beijando. Aí era totalmente proibido. Parece que os papéis se inverteram hoje em dia. Tudo é proibido, menos duas meninas se beijando. Mas ele tinha total controle dessa mídia. Hoje os escândalos aparecem. As pessoas ficam sabendo o que acontece no Congresso. Vamos... Tentar colocar aqui o óculos de como seria a vida em 2003 nesse momento, certo? A mídia inteira podre só falando dos colares. Dos colares, das joias, as joias do Bolsonaro, Receita Federal, as joias, as joias. Coloca na capa da UOL aí, coloca na capa da UOL. as valor de joias, valor das joias da são Saudita, as joias, as joias. Mano, quem quer saber dessa merda? Quem quer saber de uma joia que nem, não tá? com a Michele, nunca esteve com a Michelle. que sim, esses caras na Arábia Saudita são malucos, são bilionários, trilionários, sabe? Os caras têm um, um barco maior do que a sua cidade, cara. Esses são os caras que vivem na Arábia Saudita, trilionários, mas ninguém quer saber dessa merda. Só que a mídia precisa ficar reciclando. Primeiro, porque eles vivem de atacar o Bolsonaro. Eles precisam mesmo agora em março, sabe, janeiro, primeiro em março, sabe, sabem contar, continuam falando de Bolsonaro, não, porque o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, as joias da Micheque, as joias da Micheque e colocam a horda de jornalistas para ficar repetindo a mesma coisa no desespero de atrair a população, só que eles não são mais a internet. Eles não são a realidade das informações e ninguém quer saber disso. Por que esse assunto é tão reciclado? Enquanto esse daqui, que é realmente importante, que realmente coloca o governo Dilma em xeque, está simplesmente sendo ignorado. Hã? Planalto ameaça não pagar emendas, que agora é emendas, tá? Não é, não é fundão secreto, não sei o que, não. Agora são emendas a quem assinou o tpmi do oito de janeiro What? o governo federal ameaçando os congressistas invadindo os outros poderes porque esse desespero inteiro agora isso não sai na Globo não sai na UOL não sai nas mídias de esquerda porque é completo desespero se as pessoas começarem a ver a verdade o governo do Dilma não dura até o final do mês as pessoas começaram a entender o porquê a gasolina está ficando mais cara, porque o ovo virou ovo picanha, ovo canha, não é mais picanha, é ovo canha. E está R$32,00 a cartela em alguns lugares. O povo está sabendo o que está acontecendo. E não é graças a William Bonner. E não é graças a Fátima Bernardes, Mônica Bergamo, ó, e os ilustres jornalistas da Globo que ganham milhões de reais por mês para ler um prompt, para não ter opinião. Eles são tão caros porque eles não têm opinião. Eles são tão caros porque você não vê o William Bonner indo no Twitter dele, tecendo a opinião política dele. Não. Ele vai ler o que os acionistas colocaram lá pra ele. Certo? E aí, como é que fica, Dilma? Que desespero é esse? Escândalo que só sai em site de direita, né? Que não sai em lugar nenhum dessa esquerda maldita. Mas tudo bem. Escândalo. Deputado faz denúncia grave e diz que desde o governo Dilma oferece serviço. 60 milhões para parlamentar e retirar a assinatura da CPMI Olha que maravilha né vocês viram como é que funciona no governo do Dilma o ministro vai lá faz uma estrada para fazenda dele compra cavalos com o dinheiro dele vai em hotéis com o dinheiro do Estado viaja no Brasil e o que, que ele ganha um abraço um afago que ele faz o L nem aparece mais nas mídias os escândalos do governo Dilma. Não, maravilhoso, diz o jornalista. Não, o governo Dilma, nossa, como que é possível ser tão gostoso, tão bom esse governo, tá? O deputado Ubiratan Sanderson utilizou sua conta no Twitter para denunciar o desgoverno Dilma que ele estaria oferecendo 60 milhões em emendas do tipo RP2 para os parlamentares que retirarem seus nomes do requerimento de CPMI sobre os atos de 8 de janeiro nós já vimos dois deputados tirando essa assinatura e será que milagrosamente inesperadamente outros também não começaram a retirar Será que tudo isso é uma grande coincidência não é mesmo o governo também teria ameaçado não pagar emenda aos deputados de primeiro mandato que endossaram a investigação entre Câmara e Senado o deputado afirmou caso se confirme a informação, buscará responsabilizar os envolvidos pela prática de corrupção ativa e passiva. Com o fim do orçamento secreto, o governo federal tem buscado conquistar novos aliados por meio das emendas RP2, que são verbas já previstas no orçamento dos ministérios. Ou seja, falaram tanto do orçamento secreto, tanto do orçamento secreto, e vão lá e encontram, não, agora não é orçamento secreto, tá? Não, isso é coisa do Bolsonaro. Não, eu uso orçamento secreto Não, é o RP2 né? Que eu nunca ouvi falar na minha vida Certo? Inventar agora pra você aí o tal RP2 É né? o um RPG, que que é isso? Que história louca é essa, meu querido desgoverno do Dilma? E aí vamos lá Nenhum pio da mídia podre sobre esse escândalo E por que tudo isso? Será que é porque o dinheiro de bilhões de reais em anúncios do governo né, estão mudando a opinião desses jornalistas? Será que eles estão sendo influenciados de alguma coisa? Aí vem um moleque na internet, grava vídeos e começa a incomodar essa turma toda. E começa a chover processo e querem nos calar a todo custo. E, não, e é um amigo do outro, Alexandre de Moraes, Vai em jantar com o Dori e os dois querem me calar ao mesmo tempo. E o Dilma quer me calar ao mesmo tempo. E o senador do Dilma quer calar ao mesmo tempo. o Saltitante quer me calar. E por que tudo isso? Porque a gente não lê prompt da Globo. Porque aqui não tem financiamento da Rede Globo, Não tem anúncio do desgoverno aqui. Esse é o grande medo. O medo deles é que você, tia tio do Zap, vá na internet e compartilhe esse assunto. O medo deles é que você mostre para outras pessoas o que está acontecendo. Sem interferência deles, sem o filtro da Rede Globo. Não, não, mas vamos falar de joias. A joia do Bolsonaro, porque a joia do Bolsonaro... Não, as do Bolsonaro. Não, me cheque Vocês viram micheque fazendo as joias? E não quer, ninguém quer saber dessa merda. O governo tá lá, do Bolsonaro acabou. Ele está lá nos Estados Unidos, dando palestra lá nos Estados Unidos. Vocês ainda estão falando dele, cara. E por que esse desespero? Por que esse medo com a CPMI do 8 de janeiro? Porque não colou? Tentaram a todo custo taxar. Não, esses caras da direita são perigosos, hein? Esses terroristas que invadem o Congresso no um dia que não tem ninguém no Congresso e não machucam ninguém e não foi encontrado o único canivete entre eles, tá? Encontraram laptop, encontraram celulares, mas um único canivete desses terroristas não foi encontrado. Então não colou. Agora uma CPMI... Seria impactante demais. Colocaria toda a mídia obrigatoriamente a falar desse assunto. Vocês lembram como foi a CPM do Bolsonaro? Né? A mídia toda nossa fez um alvará, uma loucura, não sei o que. Todo mundo falando sobre aquele negócio. Vocês acham que não seria diferente com o do Dilma? Imagina com governadores, né? com senadores e deputados e todo mundo envolvido na política nisso. O Dilma não aguenta. Não ia aguentar todo esse foco, não vamos falar do Bolsonaro, esquece o dia, já passou, já estamos soltando umas pessoas aí, não se preocupe, já estão voltando para casa, ninguém quer saber mais disso, a gente só quer saber o que, que aconteceu, porque o Enzo, por exemplo, aqui ficou dois meses avisando do Capitólio Tupiniquim, ninguém deu bola nenhuma, certo e agora querem me culpar por essa merda querem colocar a culpa na direita pelo que aconteceu porque Flávio Dino não fez nada porque o aquele lá que já desapareceu a mídia nunca mais citou né o ministro do Bolsonaro lá o Múcio nunca mais foi citado por que tudo isso, tá? <risos> mas é claro, é porque eles estão escondendo o rabo deles. Eles sabem que financiaram isso tudo. Eles sabem que deixaram tudo isso acontecer. Por isso que o Bolsonaro está lá nos Estados Unidos já dando declarações. Ele sabe que o 8 de janeiro foi culpa da esquerda, certo? E pode ter certeza que teve gente lá infiltrada, e imagens que eles não querem que você fique sabendo, certo? Foi tudo colocado em sigilo. Vamos quebrar o sigilo do Bolsonaro, mas a gente vai colocar tudo que aconteceu desde janeiro em sigilo para que ninguém saiba a verdade então meus queridos isso é desespero total porque ele sabe que essa CPMI está sendo puxada pelo público as pessoas querem essa CPMI então os deputados que escolham 60 milhões para você ser taxado como corrupto para o resto da sua vida ou você continuar aí com a assinatura certo por último nós fomos completamente ferrados aqui no canal pelo João Dória, tá? Então um suporte agora a nossa oitava rifa aí, certo? Vamos sortear mil reais pro ganhador. Tamo junto, certo? E até a próxima. Tchau, tchau.